E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando nas ranqueadas, feitando em Bison e Ryu, o vilão e o mocinho. Espero que vocês gostem, confira o vídeo até o final. É isso aí! Que foi? My iron round one. Fight. Sem paz, é foda. Me Olha. Já agarrando ele aqui antes que ele fale inferno de novo. <risos> Get Eita Cascudo, não Meu fake! Mas o pilão já era Ah Tentar pegar ele Morre, morre nossa, eu não morreu. Como o meu lariat não pegou, meu? É um roubo. Round two. Vem aqui, vem. Pessoal, eu tô um pouquinho gripada, tá? Eita! Esse inferno dele não para! Poxa! Fala a sério, meu. Agora que ele aceite, vamos! Vamos, amigo! Ah, não acredito! Ganhou e, e não vai! Ué. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Quero saber como é que você descobriu. Enquanto isso, na sala de justiça! Pessoal, vou ficar aqui treinando meu antiaéreo. Tem que treinar pra ficar boa, ó. Até vi outra pessoa. É, pressa, pressa. Fight. Ah, veio aí o Ryu. Essa atualização melhorar o Ryu. A gente enfrenta sem medo. Opa. Vê que morre, não morreu, dá mais um risco. Ah. morre logo. Round <risos> toma. Vai, coloca sua perna aí Eu achei que ele ia bater de novo Vai, outro pilão Só que na é paciência Toma! Você ganha. O melhor, todo vídeo agora é só pedir de liga, desce de liga. Vamos, amigo. Só falta esse no quereto Ah, aceitou. Round one. Fight. Toma! Toma! Deixa eu chegar perto de você ver o dano. Chega! Foi pelas costas. Toma! Vou ser rápido aqui. Quase morrendo. Toma! Meu VT! Por isso que é bom treinar o pilão. O antiaéreo de cima. Então. Vou deixar você ganhar, não. Eu nunca deixo. Tudo maluco tá doente. Toma. Puxa, morte, senta. Ah, que bom. You win. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal para quem não é inscrito Compartilhe o vídeo com seus amigos e amigas é, Deixe nos comentários Podem perguntar à vontade, tá bom? Fique à vontade no canal, então até mais, tchau!